Eu acredito que se você chegou até esse vídeo foi porque você teve o seu cadastro recusado na Uber. Ou está fazendo o seu cadastro e está demorando demais e você acha que pode ser recusado. Ou porque você é simplesmente é inscrito aqui do canal e eu agradeço demais por você fazer parte dessa história. Continue me assistindo aí. Hein? E se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui agora abaixo e ativa o sininho para não perder nada de novo que eu posto aqui no canal, beleza? Vamos lá? Continuando, no vídeo de hoje eu quero explicar para você quais são os principais motivos pelo qual o seu cadastro está demorando para ser aprovado ou porque ele foi simplesmente recusado e claro, te dar algumas dicas e conselhos para evitar que isso aconteça pois eu acredito que deve ser frustrante demais você se organizar, comprar ou financiar um carro ou até mesmo já ter alugado um carro, comprar dos acessórios para você poder iniciar sua carreira aí como motorista de aplicativo como celular, maquininha de cartão e etc, aí você vai lá todo Todo feliz no site da Uber fazer o seu cadastro, sabendo que você não tem restrição nenhuma, e você recebe a notificação que seu cadastro foi recusado. Olha, eu imagino o tamanho do desespero que deve ser você já ter financiado, alugado, ou ter feito tudo que você gastou ali, e saber que todo o seu investimento foi rala abaixo. E o pior de tudo, que geralmente a Uber quando ela recusa um cadastro, ela não explica o motivo pelo qual foi recusado mas hoje eu posso tentar te ajudar a entender qual é o principal motivo pelo qual o seu cadastro foi recusado porque uma parte boa de ser um motorista youtuber é que muitos motoristas entram em contato comigo e através desses contatos dessas pessoas que foram recusadas pessoas que estão falando que está demorando e tudo mais, eu encontrei alguns padrões que geralmente podem te ajudar a descobrir o porquê seu cadastro foi recusado, que são exatamente estas, primeiro duplicidade de cadastro se alguma vez você já tentou fazer algum cadastro na uber pode ser alguns anos atrás pode ser alguns meses atrás alguns dias atrás e você utilizou dois e-mails diferente e cadastrou a sua mesma cnh e por algum motivo não deu continuidade no seu cadastro bom saiba que esse é o principal motivo pelo qual grande parte dos motoristas tiveram seu cadastro recusado a uber não permite ter duplicidade na qual ela toma total liberdade de recusar qualquer tipo de cadastro que contenha os mesmos dados. E a única forma de ter o seu cadastro aprovado será recuperando o e-mail e senha que você fez na primeira vez, caso contrário, você nunca poderá ser aprovado. E até alguns motoristas entraram em contato comigo e me disseram que indo até a central da Uber lá, eles conseguiram puxar através da CNH e conseguiram excluir esse cadastro antigo fazendo um novo cadastro. Claro, que se esse cadastro não teve nenhum outro problema de normas e problemas com a Uber, eles excluem esse último cadastro que não foi completado e já ali no momento já fazem um novo cadastro. Se este for o seu problema, tente fazer que nem esses outros parceiros que fizeram. Vá até uma central da Uber e veja o que você pode fazer. E eu já te digo, não dou garantias. Isso foi o que alguns parceiros informaram para mim que conseguiram e estou passando para você. Segundo, problemas com antecedentes criminais. Neste caso, não necessariamente é preciso ter ali o seu nome sujo na praça, aconteceu algum tipo de crime e tudo mais. Não, alguns motoristas têm o seu nome limpo na praça, não teve problema nenhum com a polícia e tiveram seus cadastros recusados devido a problemas com antecedentes criminais. Isso acontece pelo simples fato do sistema ser totalmente automatizado no primeiro passo. Porque como que a Uber faz? Ela faz o seguinte, quando você faz o seu cadastro, o sistema automatizado da Uber, ele já faz uma primeira análise ali em 7 dias, passando esses 7 dias, estando tudo certo, eles enviam seus documentos para uma empresa terceirizada, que faz a análise manual para ver se está tudo certo mesmo, o que pode demorar de 7 a 14 dias. E por algum erro ali na base de dados do governo com o próprio sistema da Uber, Pode ser que alguma vírgula, algum ponto, alguma coisa esteja errada no seu documento e acaba levando a recusa automática do sistema sem antes mandar para a empresa manual fazer a análise. Então o que você deve fazer? Antes de fazer o seu cadastro no aplicativo da Uber, você pode acessar lá o site Antecedentes Criminais que você pesquisa facilmente no Google, coloca ali seus dados certinho conforme o seu RG aparecendo nada consta você pode ter total tranquilidade que não vai ter problema nenhum com a parte de antecedentes criminais mas caso não apareça ali o nada consta para você então aí você vai ter que recorrer a uma delegacia para ver se você consegue puxar os antecedentes criminais e direto à central da uber fazer a análise dos seus documentos informando que você tem algum problema com seus dados com o governo terceiro motivo bloqueio por irregularidade olha não adianta você tentar falsificar qualquer tipo de documento, eu vou ser sincero para você, quando eu iniciei com os aplicativos, eu tinha um Kisara Picasso 2004, e na época só era aceito carros a partir de 2008, e eu tentei fazer o um jeitinho brasileiro, fiz uma alteração ali no documento, marcando que era 2008 e enviei para o aplicativo. Em primeiro momento o sistema automatizado, ele aprovou, mas quando ele foi para o sistema manual que os próprios atendentes na época faziam ali a consulta, foi recusado. E eu até recebi uma notificação falando que se eu continuasse enviando aquele documento alterado, eu seria bloqueado permanentemente. Por isso já coloquei meu pé atrás, corri atrás de um carro certo e não dei mais nenhum jeitinho brasileiro. Por isso, meu amigo, se você está tentando fazer o seu cadastro no aplicativo, não utilize de contas fakes, não utilize de dados fakes, documentos fakes, não tente fazer nenhuma alteração, envie exatamente seus dados, porque como eu disse, primeiro passa para o sistema automático, depois vai para uma empresa manual que faz toda a análise dos seus dados e documentos, e estando alguma coisa realmente errada, você será bloqueado permanentemente, evite esse tipo de situação. Quarto. CNH sem AEAR bom, eu nem preciso dizer que não é permitido você fazer o seu cadastro na Uber sem essa descrição na sua CNH então se você não tem, corra atrás antes de fazer o seu cadastro, beleza? CNH na permissão infelizmente a Uber não aceita motoristas que têm menos de um ano de CNH ou seja, você já precisa ter a sua definitiva, não importa quanto tempo você já tem a definitiva, vamos supor, você pegou hoje a definitiva e já quiser fazer o cadastro, você pode, mas na permissão não é permitido. E esses foram os principais motivos pelo seu cadastro ser recusado, mas agora tem um problema de estar demorando demais para ser aprovado, certo? E eu vou te dizer que existe um principal problema, que é o mês ao qual você está fazendo o seu cadastro. Olha. Novembro e dezembro é o mês que aumenta muita demanda de motoristas querendo tirar um extra, querendo fazer o pé de meia para pagar as contas no começo de ano, IPVA, IPTU e os caramba aí. Então as pessoas optam por trabalhar mais no aplicativo no final do ano, porque também dá para se ganhar mais dinheiro no final do ano, devido à frequência de chamadas, devido à frequência de dinâmico. Então, se você realmente quer trabalhar no aplicativo, evite fazer o seu cadastro. Nesse mês de novembro e dezembro E se realmente você quer se cadastrar agora Saiba que você poderá demorar mais de 14 dias úteis para ser aprovado E também como eu mencionei Como por ser uma empresa terceirizada Eles estão com uma alta demanda E pode demorar demais para ser aprovado Bom, era só isso mesmo que eu queria dizer para você, espero que tenha tudo ficado muito claro, por isso eu vou pedir que você deixe o seu like aqui abaixo, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo para você, porque deu um trabalho danado, e como vocês puderam ver, estou num cenário novo, infelizmente eu devolvi o meu carro Ford K Sedan para a COV. E felizmente agora eu estou com o meu carro próprio, depois de dois anos de aluguel, consegui conquistar o meu carro próprio, e a partir de agora vocês vão ver esse cenário que é o Quid Outsider, futuramente eu vou trazer uma análise técnica desse carro, que ele é muito econômico, olha, eu vou falar para vocês, até o momento eu peguei ele zero, rodei 40 quilômetros e ele tá fazendo uma média de 14 quilômetros por litro de álcool, o que é uma economia tremenda para a gente trabalhar trabalha com motorista de aplicativo, o problema dele é o espaço interno, Não, mas isso fica para um próximo vídeo, eu espero sinceramente que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, e olha só que bacana, ó. mais dois vídeos